oi pessoal do youtube tudo bem com vocês já estava morrendo de saudade tantos anos né devido a muitos pedidos kelly volta volta com o canal eu voltei já postei tem vídeo novo no canal deem uma olhada lá inclusive esse vídeo das variações do sinal de bom dia eu fiz porque nos comentários foi muito pedido então, eu fiz com muito carinho para vocês, depois vocês respondem lá no comentário o que, que vocês acharam e também me dê sugestões, o que, que vocês gostariam de aprender, tá bom? Dentro da língua de sinais. Nos vemos nos próximos vídeos, beijos galera, tchau, tchau, bye!